O cara reclamando, um pai, um amigo de um amigo, reclamando que o filho dele era muito desinteressado pela escola. Hum. E, e esse cara, ele era viciado em TV. Em videogame. É, né? e aí ele, ele, tinha, ele tinha televisor até no banheiro. Caraca, isso é chique no último, hein? Até no banheiro, super, né? Muito bem de vida e tal. E aí eu, eu perguntei pra ele, mas quantos livros o senhor tem pra querer que o, que o seu filho seja um machado de Assis? <risos> <risos> aí ele, é... Nem nenhum, tem biblioteca né? lá em casa. Eu falei, justamente. Só tem videoteca. Mas não, <risos> ah, tipo, hoje em dia, com esse negócio de videoteca, ah, eu leio o livro no celular, no iPad. Não é um bagulho mais difícil? Fico, sabe qual que é a Porque antes você tinha, sei é. lá, não sei, mas antes você tinha, antes, tipo, eu, eu moleque, eu tinha que pesquisar coisa na em Barça. livro. Na Barça. Eu também. Eu era obrigado, eu não tinha onde correr. Agora é Gudecler. É, Agora é City do Gudecler. City do Gudecler. É. Mas assim, então você tinha muito mais contato com o livro. Você era obrigado a ter livro em casa. É, exato. Hoje em dia você não é, cara. É. Hoje em e, dia você não e... tem. Eu não sei nem se colégio ainda manda ler livro, não manda, sei. Manda. Manda. O que não manda, manda. é o, é o lá, Enem, uai. né? Claro que manda. Sei, sei lá, Vai Incrivelmente saber. o que não manda, o que não manda é o Enem. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, não tem uma leitura obrigatória de livro. É um vexame, excelente. Eu já comecei a xingar. Voltemos então para ah, que, a pergunta que não interessa. tem. Não tem avaliação. É, é, porque a pessoa lê. Uma coisa é você ler, né, Bola? Outra sim, coisa sim. é interpretar o texto. É. Perfeito, há, uma, há uma distância perfeito. gigantesca perfeito. entre a leitura e a interpretação. Tem que gente que lê. Aí você pergunta: e o que, que você leu? Não sei. A, e a interpretação, é importante até para a matemática. Eu coloquei aqui no meu Instagram. Veja só, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Ixi, vamos, diga bem. Ó, vamos ver quantos comentários... Pá, pá, pá, pá, tá carregando. Está com 1.069 comentários. Você botou no Wi-Fi? Não, no, não no wi vou colocar. É, qual é a metade de 4, mais 4? por interpretação de texto. Qual é a metade de 4... Vírgula, hum. mais quatro. Mais quatro. Quatro quatro. vírgula mais quatro. 4, vírgula mais